I'm cercado, os tratadores sabiam que ele pulava alto e construíram uma cerca de três metros não adiantou porque o canguru sempre fugia então ergueram uma cerca de seis metros e ele saiu de novo quando a cerca já estava com 12 metros, o camelo do cercado vizinho perguntou ao canguru. Oh, tu prefere Nescau o Toddy? Nescau, véi. Então sai daqui que aqui é o grupo dos Toddy, aê, rapaz! Ah, desculpa, mas sou machão, sou mais forte do que isso. Olha meu rosto, f... bravo. Até que altura você acha que eles vão construir? Mais de 300, a menos que tranque o portão à noite. Ué, foi. Trancou o portão. Ai, tá sendo cerca, não pulava a seca, não pulava o muro. Ai, que, que coisa. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa chamada, né, filho? De número 71, lembra até o Chaves, né filho? Ó, a é. bruxa do 71. <risos> Daqui a pouco, pessoal. Nossa!